Tem gente que fala, ah, se eu estivesse no seu lugar, eu ia acordar uma hora da tarde todo dia. Me perguntam se eu não me sinto sozinha, perguntam se eu trabalho de pijama. O fato do home office ser um sonho antigo não significa que seja fácil. É, organização, rotina, disciplina, tem que ter tudo isso, senão não dá certo. E, às vezes, eu me pego mais conectada e pensando em trabalho do que nunca. Muitos planos, ideias, sem fim. E muito medo, né? Porque isso gera uma ansiedade também, né? Só que aí, toda vez que eu pego o computador, põe na mochila e sei que eu posso cair na estrada, eu vejo que eu tô no caminho certo. Caminho da, da liberdade. Não só liberdade criativa, mas liberdade de vida. Né? Num desses impulsos de pegar a mochila e sair para algum lugar, para qualquer lugar, eu me vi numa balsa na caminho de Macau. e sem ter a menor ideia do que esperar dessa viagem repentina. Eu sabia que Macau tinha sido colônia portuguesa e por ser um lugar tão pequeno, eu imaginei logo aquele centro histórico singelo, aquelas ladeirinhas estreitas de paralelepípedo, enfim, aquele clima de cidade do interior, né? E eu tava completamente errada. Hum. <risos> O Centro Histórico de Macau tem sim ladeirinhas estreitas de paralelepípedo. Só que era quase impossível de ver, porque tinha muita gente. Muita gente. Pra lá é o ponto fluxo, tá ligado? Falta né? <risos> cerveja quente, cheiro de xixi e é carnaval. A gente resolveu bater perna, fazer um programa mais large. Chega aqui e tomara maracanã. Não tem pra onde correr. Eu espero que a mãe esteja melhor. Se olha pra um lado e vê um calçadão de pedra portuguesa. Aí, olha para o outro, tem uma lojinha chinesa super tradicional. Aí, anda mais um pouco, dá de cara com uma igreja, um convento, e do outro lado da rua tem um templo budista. É uma confusão de referências, né, de sentidos, que, sem dúvida, fazem de Macau, um dos lugares mais singulares, que eu já visitei. Aparentemente, a gente estava, sem saber, na alta temporada de turismo, que é quando os visitantes, principalmente os chineses, vindo do continente, chegam em massa em Macau. Atraídos pela herança colonial, claro, mas, principalmente, pelos cassinos. Bom, Macau foi a última colônia europeia na Ásia. Hoje é uma região administrativa da China, assim como Hong Kong. E, por isso, tem uma autonomia maior em alguns assuntos. E o exemplo disso é que é o único lugar da China onde o jogo é permitido. Foi, para mim, minha... Surpresa absoluta, eu descobri que Macau supera Las Vegas na arrecadação dos cassinos. É hoje o maior centro de apostas do mundo. Eu dei lá uma voltinha nos cassinos, mas eu preferi gastar o meu suado dinheirinho com uma coisa mais importante, que é comida. A culinária portuguesa tem gostinho de, de casa, né? Depois de tanto tempo fora, eu preferia postar as minhas fichas num bom prato português, não resistir. Foi uma viagem de última hora, assim, meio confusa, imprevisível. Mas acho que essa é a graça de estar na estrada, né? Nenhum dia é igual ao outro e, independente de qualquer coisa, a gente sempre volta pra casa com a energia renovada. E acho que esse é o melhor dos motivos para eu querer investir nesse meu escritório itinerante. Essa, essa liberdade é a qualidade de vida. On to Rexy